Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara Brasil, canal criado para inspirar e ativar você que quer vir morar aqui no Canadá. Você que está chegando agora, se você não sabe, eu vim parar aqui no Canadá através de uma oferta de trabalho. É isso mesmo. E com esta oferta de trabalho, o programa que eu utilizei foi um programa chamado Atlantic Immigration Pilot Program, o antigo AIPP. E o que acontece? O programa foi um sucesso. E as províncias do Atlântico mais o governo canadense resolveram fazer com que o programa se tornasse permanente. Ele passou por algumas reformulações e se tornou AIP, Atlantic Immigration Program. E é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. E a notícia muito boa que eu tenho para dar é que após estes anos, né, que eh, foi estabelecido o programa provisório, né, temporário, que era um programa piloto do Atlântico, o que aconteceu? Aqui no Atlântico canadense, as coisas se modificaram bastante, tá? Nos últimos 60 anos, 50 anos, nunca teve um aumento da população da forma que ocorreu nos últimos quatro anos. E o grande motivo disso ter acontecido foi a implementação deste programa. Esse programa ele veio para mudar todas as coisas aqui, ele foi um programa mais flexível, ele facilitou para os empregadores, né, não ter que procurar uma LMIA nem nada, não ter que ficar pedindo autorização para aqui, para ali. Ele foi bem simplificado. E além dele ser um sucesso total aqui no Atlântico Canadense, ele também foi usado de modelo em vários outros programas em volta aqui, em torno do Canadá. Por exemplo, hoje um programa muito parecido ao programa de Saskatchewan, um outro programa também, muito utilizado, e que está tendo, tá tendo muito resultado agora, nós temos várias pessoas que nos acompanham, que também conseguiram job offer, foi o programa Rural, né? Cidades de Ontário mesmo, essa semana eu recebi é, um direct e uma mensagem da pessoa que recebeu a job offer, como a, a pessoa que a, trabalha com granito, né? ele é montador, né? e ele faz o serviço total também de desbaixo ali, lá para Ontário, uma cidade relativamente grande, né? Então, foi inspirado o programa rural também no programa do Atlântico. Ou seja, a job offer hoje ela é uma realidade que, no meu caso, quando eu comecei a pesquisar para vir para o Canadá, isso não acontecia, não tinha nenhuma informação sobre isso e os empregadores também não utilizavam tanto da forma a que estão utilizando hoje, tá? Então, é sobre isso que eu quero falar. E nós estávamos na expectativa, eu principalmente, porque eu estou falando aqui de New Brunswick, né, na cidade de Monk. É uma província que eu tenho um carinho muito especial, quem acompanha sabe disso, né? Eu desconheço um estrangeiro que goste mais de New Brunswick do que eu. E com o lançamento do programa no início desse ano, já tinha sido liberada a lista das empresas que tinham se redesignados de Nova Scotia, de PI e de Newfoundland. E o pessoal sempre falando, filhão, filhão, cadê a lista da província de New Brunswick o que é está que acontecendo? Então, hoje, em primeira mão para vocês, é com muita satisfação que eu venho mostrar para vocês mais de 100 empresas que estão dispostas a contratar imigrantes. Tá? Vou mostrar agora para vocês a lista aqui. Inclusive, a empresa que me contratou como marceneiro também está nessa lista. E uma outra coisa bem interessante... Uh, no sábado no domingo agora, tá a live vai ser é, transferida para o domingo, no domingo nós vamos fazer uma live especial lá no Clube de Membros, e eu quero explicar para vocês uh, com mais tempo, porque é lá que eu tiro um tempo para poder a gente estar tá conversando e tirando as dúvidas de vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo aqui, é, como essas quatro listas podem te ajudar uh, a conseguir imigrar para o Canadá, conseguir a sua oferta de trabalho, e por quê, agora, após essa renovação, as suas chances irão aumentar, tá? Então, se você não é membro, uh, vou deixar aqui na descrição o um link, é R$7,99 por mês, é brincadeira, né? Parece até piada isso. É mais barato que uma Coca-Cola de 2 litros quente no supermercado, tá? Então, se você não é membro, cai para dentro e domingo, 8 horas da noite, nós vamos estar conversando sobre a lista agora oficial das quatro províncias, tá? Ah, eu vou deixar também na descrição aqui, é lógico, né? O link da lista ah, das empresas designadas de New Brunswick, é, o site oficial da província, tá? Então não tem problema, você vai saber de informações oficiais. E vamos compartilhar aqui com vocês rapidinho a tela, ó, é para me mostrar para vocês aqui, ó. Uh, immigration New Brunswick, deixa eu compartilhar, né? Vamos ver aqui como que eu faço aqui para compartilhar com vocês. Aí, ó, agora sim. Então está aqui, ó, Atlantic Immigration Program. O lado esquerdo está escrito em inglês, o lado direito em francês. E aqui ó, nós temos uh, a lista. Essas são as empresas estão aguardadas aqui então tem vários setores né aqui a é 3D uh, Property Management a uh, empresa de construção tá nós vamos detalhar isso para vocês também é aqui tem empresa de carreta essa empresa aqui ó a YR motor é uma transportadora muito grande aqui então a lista tá aqui gente ó toda explicadinha a área de alimentação, Boston Pizza, em Edmundston, por exemplo, tá? Ah, o cassino de New Brunswick. Então, tem vários setores. O cassino, por exemplo, ele já contratou pessoas é, para atendimento em bebida, ele já contratou pessoas é, como é, front desk no hotel, como, cama, como camareira. Então, tem várias posições aqui para vocês acompanharem, tá? Ah, Cora Breakfast é restaurante também. Day Horse é outra transportadora. Isso aqui, ó, aquacultura deve ser alguma coisa de pesca, tá? Então são diversos setores. Então não tem porquê a uh, você não é, tomar posse dessa lista aqui, fazer o filtro, né, e verificar quais são os setores principais, qual a função principal de cada uma dessas empresas para você poder fazer o seu resumir e entrar em contato com eles apesar afinal ah, mas aí como é que eu vou descobrir qual que é a empresa vai ter que ter um trabalho né você vai ter que ir pegar empresa por empresa e bater lá no Google ver qual que é a área dela entender como que a empresa funciona e para você é, fazer o filtro de acordo com a experiência profissional que você tem o programa do Atlântico agora mais uma vez ele é permanente né então não tem perigo de acabar hoje acabar amanhã então, você pode trabalhar com isso aqui e a tendência é entrar mais empresas aqui, tá? Mas, mais uma vez, no sábado, nós vamos detalhar isso aqui para vocês. Então, aqui tem o Grupo Irving, né? Também faz parte do programa do Atlântico. Aqui tem três divisões aqui, ó. A gente já postou várias vagas aqui também. Eles já fizeram missão de recrutamento no Brasil. Uh, que mais? Maison do Parque... Alguma coisa relacionada a, a, a casa aí, ó. McKen Foods, empresa muito grande. Uh, Muse, é negócio de cervejaria, se eu não me engano, tá? Namastê bistro Essa Nord aqui, ó, é uma empresa tipo de uh, telemarketing tá? Pra você, call center, essas coisas. Então, pessoal, tá aqui a tão esperada lista, ó, de New É só você pegar... Essas, essas empresas aqui fazer o seu filtro deixa eu voltar aqui para gente aqui e retirar aqui é só fazer o filtro de todas essas empresas preparar o seu resumê né fazer um negócio bacana aí para você é, potencializar as suas chances e enviar linkedin né, entrar em contato com o RH, ver nos posts aí do Indeed, quais são as vagas que estão listadas lá e quais dessas empresas estão fornecendo essas vagas no momento e continuar aí uh, uh, o trajeto aí para conseguir a tão sonhada job offer e quem sabe, né em breve, está aqui junto com a gente lá no aeroporto te buscando você e a sua família, beleza? O vídeo é curtinho, só para comemorar mesmo, porque para mim é uma notícia muito boa isso aí, e uh, eu tenho a certeza absoluta que muitas pessoas serão beneficiadas uh, com essas informações aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, esmaga o botão do like para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Deixa aqui na descrição, deixa aqui nos comentários, né? A descrição eu vou colocar os links para vocês. Deixa aqui na des... nos comentários do vídeo o que, é que você achou. Se tem alguma dessas empresas aí que você já conhece e que você já sabe, que ela trabalha, digamos assim, no setor que você tem experiência profissional, e vai ser bem interessante ver a sua opinião também. A gente se fala no próximo vídeo. Deus abençoe vocês, Uma ótima noite, como sempre. Um abraço!